O Enégio Encontro Nacional de Empresas Juniores, é o maior evento de empreendedorismo jovem do mundo. Nessa edição, a gente está trazendo a temática Entre o Legado e o Sonho, aqui em Ouro Preto, Minas Gerais, reunindo cerca de 5 mil jovens universitários de todo o país. E pela primeira vez, a gente conseguiu reunir todos os 27 estados aqui em Minas. importância, assim, o grande marco é a gente conseguir trabalhar a temática de empreendedorismo jovem, né? A gente acredita muito no aprendizado prático, em levar uma maior vivência empresarial para dentro da universidade. É, antes de eu entrar na faculdade eu fui na mostra Mostras Profissões, na FMG, e lá eu com algumas pessoas que me falaram que tinha empresa júnior. Eu não entendi muito bem o que que era, mas eu falei interessante, quero entrar nisso. E eu fui correr atrás, procurei mais, ascender, e vi que era oportunidade de eu já, na faculdade, ter uma experiência profissional, que enriqueceria muito a minha vivência. É a primeira vez que a nossa empresa vem para o Encontro Nacional de Empresas Juniores, apesar dela ter sido fundada em 2013. Antes de entrar na exam, eu não tinha perspectiva nenhuma dessa capacidade empreendedora. Na verdade, eu não, não sei se eu tenho esse tipo de start ainda, mas eu sei que com o que eu vou aprendendo, eu tenho essa vontade em mim cada vez maior. É uma possibilidade. A gente está conseguindo chegar muito no interior do estado, desenvolvendo pessoas que antigamente não tinham oportunidades e nem sabia como conseguir fazer, né, desenvolver a sociedade e se, se autodesenvolver. Ficava muito dependendo das antigas, dos antigos jeitos de se desenvolver. Né, muito da faculdade, conseguir emprego, estágio, né, conseguir concurso. E hoje essa galera que está aqui não vê isso. Essa galera que está aqui ela quer empreender, ela quer impactar pessoas, ela querem, elas querem ajudar as pessoas da melhor forma possível. Esse é, é, um, é o meu objetivo maior de vida é impactar as pessoas e empreender. Eu conheci o movimento Empresa Júnior quando entrei na universidade. Eu entrei na universidade com a expectativa de encontrar uma linha de produção da vida, né? que eu, ao entrar na universidade tivesse resolvido tudo. E assim que eu, enchei, que eu cheguei na universidade, na primeira semana eu percebi que na verdade não era nada disso. E que eu ia precisar empreender a minha universidade e realmente construir aquilo que eu tinha como é, mais do que potencial, mas também como sonho de vida. Então, eu acho que todas essas competências que eu vivi, além das conexões, das redes que foram criadas, são fundamentais para o que eu faço hoje. Se hoje eu tenho o desafio de implementar uma estratégia de programas e projetos para nove países, isso eu exercitei no Momento Empresa Júnior. Se eu tenho o, o, o desafio de captar recursos, mobilizar recursos para um projeto, isso eu aprendi no Momento Empresa Júnior. A principal coisa que o movimento me ensinou foi um senso de propósito e responsabilidade com o Brasil. Né? Acho que é muito fácil a gente estar apático com uma sequência de coisas que acontecem para elas sempre acontecerem, seja na economia, na política, na educação. Mas o Movimento Empresa Júnior mostrou que eu podia não só ficar inconformada com essas coisas, mas também reagir e agir. Né? Essa capacidade né, de além do meu curso, além do que eu vejo na sala de aula, eu também consigo ter outras capacidades cognitivas, empreendedoras, é, ajudam muito esse jovem a tirar algumas ideias do papel e começar a ameaçar ali, é, a tomar alguns riscos que são muito importantes para a carreira, para a vida e para o país. Acho que quando a gente fala de empreender, é uma coisa que todo mundo acaba querendo em algum momento da vida. mas que exige muita energia. O que o Movimento Pro Júnior fez foi me dar energia, tanto do interno quanto do externo. Né? Isso no sentido de entender a missão do Med, né? de falar que a gente forma, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Né? Isso se torna um mantra para gente. Então, quando eu saí do movimento, comecei a ter essa frase como algo que me move e como um compromisso que eu tenho com o Brasil como um todo. Né? E é por isso que empreender se tornou não um dos caminhos, mas o único caminho que eu encontrei para mim para continuar sustentando essa missão e esse propósito. I'm